Fala, família CW, tudo bem? Hoje nós vamos para a aula 9, tá? Onde eu vou falar um pouco mais sobre estratégia de investimento, etc. Hoje, em específico, eu vou falar sobre uma estratégia que tem rebalanceamento mensal e que é uma estratégia que você consegue fazer um pouco, é, deixar um pouco diversificada, tá? Só que nessa estratégia de, de diversificada, eu não vou incluir a renda fixa, tá? vou deixar só ativos de renda variável. E eu vou apresentar primeiramente para vocês... Um estudo onde comprova a eficácia dessa estratégia. Estudo esse que tem dados desde 1995 até agora. Então a gente vai ver ali os gráficos onde vai demonstrar a performance de cada ativo e a performance do portfólio. E você vai ver que a performance do portfólio foi incrivelmente maior. No rebalanceamento mensal, o seguinte portfólio era o seguinte. Essa linha roxa aqui. Ó. Olha a performance dele como está linda. Isso olhando aqui os dados desde 1995. Nessa, nesse gráfico aqui embaixo, aqui é referente ao drawdown, ou seja, períodos de crise, etc. Certo? Estão incluídos aqui todos os períodos que teve crise. É, subprime, crise imobiliária, tudo. É, a, a crise que teve atual agora em 2020, enfim, etc. E aqui está os dados, né? De KGR, volatilidade anualizada, drawdown, que é aquele que a gente já conversou no passado. Certo? É, aqui, nesse gráfico, aqui você pode ver que tem as, a linha azul, tá Essa linha azul é o S&P, é, lembrando que está todo convertido em reais, e atualmente esse rebalanceamento ele é relativamente barato e viável, levando em consideração que hoje, em específico, para, por exemplo, agora, em agosto de 2021, qualquer pessoa consegue comprar um ETF, é, seja para poder fazer a diversificação ali, é, até para comprar empresas americanas como Google, Facebook, você consegue comprar aqui na Bolsa Brasileira, né? É, já está já disponível aí como ativos, né? Tem uma suposição ali do ouro, né? Existe um ETF específico para o ouro. Tem o, BO, o IBOV e o S&P. Lembrando que os dados aí que, pe que foram pegos aí é, do IBOV e do S&P são total return, tá? Então, a gente pegou os dados completos aí desde 1995 até agora 2021. Vocês podem perceber que se você tivesse comprado aqui é, o S&P, por exemplo, em 1995, nós teríamos uma rentabilidade aqui é, bem alta, tá? Isso levando em consideração que você comprasse e deixasse fluir, tá? Mas também você pode perceber que alta é uma volatilidade alta, tem um período aqui muito grande que ele fica assim de lado, e depois tem um período que ele tem uns picos assim, mas sempre é, bem volátil, bem volátil, você percebe que ele se mexe muito. No verde é o IBOV, né? É a nossa bolsa brasileira, né? É a carteira com os ativos brasileiros. Você vê que ele tem ali sua volatilidade, tem suas quedas aqui, que é essa que teve aqui um drawdown de quase 50% em 2008, né? Provavelmente aqui foi na crise, tá? E que caiu todas as bolsas, não tem por onde correr, tá? É, lembrando que essa, essa é uma estratégia que você opera apenas comprada, tá, pessoal? Você não abre nenhuma posição de short, tá? E aqui no, no laranja é o ouro, tá? É a performance do ouro, você vê que o ouro, ele tem uma volatilidade um pouco menor, né? Ele é um pouco mais consistente. No longo prazo, ele tem tido a sua valorização por conta da sua escassez. Mas, mesmo assim, não foi uma alta rentabilidade. Mas, claro que, dificilmente, você vai encontrar uma pessoa que está segurando é, esse ativo de ouro desde 1995. Eu só estou dando um exemplo aqui é, do, do retorno anualizado que está tendo. Tá? Então, em roxo, aqui, como você pode perceber, essa linha que é um pouco mais consistente, muito menos volátil. Isso aqui é o portfólio. Levando em consideração que você comprasse, é, se, vamos supor que você tivesse é, 10 mil reais, você pegasse 3 mil e comprasse em ouro, comp pegasse 3 mil e comprasse em BOVA11, comprasse 3 mil e comprasse em S&P. E você segurasse esse portfólio de ativo. Então, qual seria a performance, qual seria o risco máximo que você teve com, esse, com esses ativos e etc. Tá? Lembrando que eu não coloquei aqui CDI nem NTBNB. Tá? Então aqui, olhando sobre esses ativos, você já pode perceber de cara que essa linha roxa aqui, por mais que tenha uma rentabilidade menor que segurando o S&P, né, que, que é um ativo extremamente mais volátil, né, é, a pessoa teria uma ótima rentabilidade, né? Por exemplo, se a pessoa tiver só comprado bolsa, olha aqui o laranja, tem uma rentabilidade boa? Tem, principalmente aqui a partir de 2019, ó. mas se você pegar aqui a partir de 2019 o portfólio, ele tem uma rentabilidade muito maior, né, e tendo muito menos risco, eu vou pegar aqui um exemplo, é, a volatilidade anualizada do ouro ficou em 23%. A volatilidade anualizada do IBOV ficou em 29%. A volatilidade anualizada do S&P 500 ficou em 21,5%. Já do portfólio ficou em 16%, ou seja, muito mais baixa a volatilidade. O KGR, o portfólio ficou em 16%, enquanto os demais ativos ali ficaram entre 13% e 17%. Mesma coisa se acontece em relação ao drawdown, por exemplo, o ouro... Diante de todas essas crises que passou, o Drawdown máximo foi de 25%, né, levando em consideração de 1995 até agora que foi 2021. Já o IBOV teve de 51%, né? Que isso aí já vai levar em consideração ali o que aconteceu ali em 2008, tal, 2003, aqui tem tem os seus os seus picos aqui de, de, de queda, né? Mas o máximo ali foi 51%. A a última aí que teve quase 50% foi agora em 2020, né? Vocês sabem o que aconteceu, não vou falar aqui nesse vídeo. Tá? Só que mesmo assim, leve em consideração, pô a bolsa caiu 50%, imagina o seu portfólio de ativos cair só 20%, e mesmo assim ter uma rentabilidade maior. Pô, é incrível, pessoal, é incrível. Isso é uma estratégia que assim, muitas pessoas utilizam né, para poder fazer a diversificação, às vezes no curtíssimo prazo a pessoa não vê resultado, mas no longo prazo, pessoal, é muito Melhor, por quê? Porque você tem seu ativo diversificado, você tem sua carteira ali diversificada, você sofre menos na crise, você tem mais dinheiro no bolso para aportar, né? Ali tem uma reserva de emergência. Normalmente as pessoas gostam de usar quatro ativos, né? Que no caso é, por exemplo, ouro, é, ações, é, renda fixa e outro para oportunidade. Normalmente a galera gosta de usar esses quatro. Né? Nesse aqui em específico, não tem nada sobre renda fixa. Isso aqui é tudo renda variável, tá, pessoal? Tudo renda variável. Esse estudo é usando renda variável. Se fosse utilizar, por exemplo, o CDI, pô, pessoal, esse, esse, esse gráfico aqui ia parar na lua, tá? Porque o CDI é aquela renda que vai entrando ali é, sem, vamos dizer assim, sem muito risco. E se você for levar em consideração alguns anos aqui, por exemplo, principalmente ali no, no, na época de, do FHC, deixa eu ver aqui, Principalmente no FHC, onde teve ali o CDI a 1% ao mês, mais ou menos. Pô, cara, em juros compostos, gente, me desculpa, mas isso aqui vai longe, vai longe, vai longe, vai longe mesmo, tá? Então, Jonathan, você queria me mostrar isso, Jonathan, que esse portfólio? Sim, eu queria mostrar esse portfólio para você, mas também queria te mostrar outra coisa. É, o que aconteceria se fosse apenas dois ativos e não três? Se esse portfólio fosse dois e se a gente tivesse uma regra para ter dois ativos? Jonathan, que regra seria essa? Se a gente fizesse um rebalanceamento, tá? Rebalanceamento desse com três ativos, tá? Oi, o três ativos, pessoal, é aquela linha azul aqui, ou essa linha roxa, tá vendo aqui? Três ativos, tá, pessoal? Essa linha roxa. E com dois ativos, tá? Seria é, escolhendo ó, é, escolhendo é, entre o IBOV, o ouro e o S&P, para ficar 50 a 50. E a gente ia olhar a pior performance do mês anterior e excluir o que teve a pior performance vamos supor, vamos supor que o que o, o, o IBOV subiu 10% o ouro subiu 2% e o S&P subiu 15% então eu ia excluir o ouro e comprar 50% em BOV e 50% em S&P e segurar para o próximo mês e ia fazer essa revisão mensalmente levando em consideração de 1995 para cá Pessoal, foi incrível, incrível na minha opinião o resultado. O resultado foi assim: é, foi superior, foi mais de 2 mil por cento superior, né? na verdade, quase 4 mil por cento superior ao portfólio, utilizando apenas dois ativos. Lembrando que o, o, o instrumento né, é, que a gente ia ser excluído é o que tivesse a pior performance no mês anterior. Isso aqui é, é uma visão um pouco mais de longo prazo. Claro, mas assim, pessoal, é algo que é, não vai, não vai, é, não vai assim, prejudicar ninguém, só vai ajudar, tá, pessoal? Quando você coloca mais ativos, você tem uma diversificação maior, então, consequentemente, você tem um drawdown menor. Olha aqui, ó, três ativos, 20% de drawdown, rentabilidade menor. Se você for levar em consideração aqui, a rentabilidade aqui dos dois deve estar uma diferença de 4 mil por cento, então, assim, é, é muita coisa. Então, às vezes, para mim. Pra mim, assim, pra minha cabeça, assim, às vezes eu gosto de aceitar um pouco mais de risco para ter um pouco mais de rentabilidade, tá, pessoal? Porque de todo jeito eu teria uma, um, um drawdown menor do que só comprando bolsa, tá, pessoal? Então se eu tô com um capital e eu quero botar ele em renda variável, pô, eu quero botar naquilo que dá mais rentabilidade e tem menos risco, tá? Eu não quero ficar comprando assim, deixando, sem saber o que é que eu tô fazendo. Eu quero ter uma revisão mensal, tal, etc, que no caso é o que faz é, essa, entre aspas, estratégia. Tá, pessoal? Então, eu queria mostrar isso para vocês. Eu não sei se para vocês vai ser útil. Eu não sei se vocês veem muito desses, dessas informações. Esses dados foram me fornecidos pelo Bianco, né? É um grande amigo e grande professor também. É... E, e é isso, pessoal. Próxima aula estamos aí junto. Talvez eu fale de outra estratégia. Essa é apenas uma estratégia de outras que eu acompanho, né? É... Como eu estou numa fase de construção de patrimônio, eu sempre procuro um pouco, estratégias um pouco mais agressivas, tal, etc. Mas a gente não pode deixar de estudar essas outras estratégias que são mais eficazes no longo prazo. Tá, pessoal? Principalmente essa, né? Onde eu dei exemplo de utilizando dois ativos e utilizando três ativos e mostrei dados que comprovam a eficácia dela. Tamo junto. Por favor, curta esse vídeo e comente. Só isso que eu peço para você. Se você puder compartilhar com alguém, eu também agradeço muito. Tamo junto e valeu!